Quero falar hoje sobre computador de bordo dos GPS Garmin ou outros GPS ou também conhecido como computador de viagem. Os aparelhos é, de GPS, softwares de GPS, aplicativos de GPS em geral possuem uma ferramenta de computador de bordo, de computador de viagem a função dessa ferramenta, vamos localizar aqui no Garmin, aqui ele se chama computador de viagem e nesse também computador de viagem que aqui, aqui é um gps map 62 que um oregon 550 é, a função do do computador de viagem do computador de bordo é automatizar algumas informações para que você não fique fazendo cálculos é, é, é justamente te dar na mão informações que normalmente você teria que parar é, dar uma olhada no mapa dar uma olhada no percurso dar uma olhada na trilha usar alguns algumas funções do próprio GPS para para chegar a, a, a um determinado valor, a um determinado número que você precisa. Por exemplo, é, quantos quilômetros você já andou desde o início da trilha? É, quanto tempo falta para o próximo ponto? É, qual é o tempo total da trilha que você já percorreu? Qual é o seu tempo é, é, total de deslocamento? Qual o seu tempo total parado? Né? É, qual a sua média é, em deslocamento? Qual é a sua média total? Né? É, qual a distância ou o tempo para o próximo destino? Ou qual a sua distância ou o tempo para o próximo ponto? Né? São informações relevantes. Qual é a sua elevação atual? Qual é a, a, o acumulado de elevação que você já fez hoje? Quanto tempo falta para o pôr do sol? Então são informações que o computador de bordo Ele foi preparado para te dar Vamos falar aqui do GPS Map GPS Map ele possui é, no, no, Na tela de computador de bordo Nove informações Dessas nove informações Três é, São imutáveis Você não consegue alterar, que é a informação do tempo de luz solar, né? quanto tempo falta para o pôr do sol, a informação da sua elevação atual e a informação dos quilômetros percorridos. Agora, tem outros seis campos de dados que você muda como você quiser. Então, vamos escolher aqui, menu, né? mudar campo de dados. Então, eu posso escolher um desses seis campos de dados, apertar e escolher uma lista, é, dentro, é, de, a, através de uma lista, escolher qual a informação que eu quero que apareça no meu computador de bordo. Então, por exemplo, eu tenho aqui qual a minha média geral, qual o ETA para o próximo, né? qual é a estimativa é, de tempo de aproximação para o próximo destino coloquei aqui qual é o meu tempo total de movimento qual é o meu tempo total parado qual é o tempo total da trilha qual é a distância do destino mas vamos supor aqui que eu quero que esse, alterar esse campo de dado é, de média geral então eu seleciono entro e eu tenho aqui uns 20, 30 tipos de informação que eu posso colocar, qual é o azimuth a cadência né, carga da pilha Uh, direção Distância para o próximo destino Distância para o destino final Qual a minha elevação Qual o meu tempo médio Para o próximo destino Tempo médio para o final da trilha uh, Qual a minha distância Fora de percurso Qual a hora do dia Qual o meu local né, Latitude, longitude uh, Horário do nascer do sol Horário do pôr do sol é, qual é a minha distância para o é, meu percurso? Do meu percurso? É, eu posso colocar aqui a, a informação de uma seta de direção para indicar o caminho. Né? É, qual é o próximo ponto de passagem? Distância, é, horário do pôr do sol, potência de sinal, precisão do GPS, profundidade, né? atividades subaquáticas... É, taxa de, de deslizamento para o destino né? da, da altimetria. É, temperatura ambiente quando ele é ligado a um, a um termômetro. Tempo para o destino, tempo para o próximo. Tempo de viagem em movimento. Tempo de viagem parado, viagem total, é, velocidade média em movimento, velocidade média até, dest, até o destino, minha velocidade vertical, né? minha velocidade constante, máxima, média. É, quanto tempo falta para mim é, virar, então qualquer é, informação que eu colocar aqui, por exemplo, o azimuth e aí eu vou colocar aqui que meu próximo azimuth é 242, né? ah, eu não quero azimuth qual é a informação que você vai colocar aqui? É a informação que você achar que é importante para a sua atividade por isso que o aparelho já vem com mais de 20, 30 informações diferentes para que você escolha aquela que, que seja importante para você. Né? Fora, do, fora do percurso. ah eu Estou um metro fora do percurso. Né? Eu posso escolher outra informação. Esse campo de dado aqui eu vou colocar para hora do nascer do sol. Ou oh, falta seis horas para o nascer do sol. Esse campo de dado aqui eu vou colocar minha velocidade uh, em movimento. Né? Ou eu vou colocar é, para que azimuth que eu vou virar no próximo na próxima tomada de decisão ou minha cadência se tiver ligado via sensor com, com o odômetro da minha bicicleta por exemplo qual vai ser minha próxima direção e por aí vai então é para isso que serve o computador de bordo para que você automatize as suas funções e tem as respostas que você quer precisa no momento que legal que ligar o gps que abrir o computador de bordo esse aqui é um é touch então isso aqui é mais fácil você escolhe o campo de dado que quer mudar e escolhe a informação E aí eu vou escolhendo e vou colocando a informação que, que, que mais me interessar no decorrer da minha atividade. É isso. Então agora você já sabe para que serve o computador de bordo no GPS. Até a próxima.